Bom dia a todos e a todas presentes. Queria cumprimentar o nosso presidente dessa casa, o vereador Baiano. Muito obrigado, presidente, por nos receber. Cumprimentar o vereador e colega Wilson, né, que nos está recebendo, que nos levou lá no prefeito para conversarmos sobre o nosso projeto. Cumprimentar os demais, o nosso conselheiro Eustáquio, dirigente da associação, Cumprimentar o presidente do CREA local, aqui, o meu amigo Michel. Ele é que representa com os demais inspetores do CREA. Então, cumprimentá-lo, viu, Michel? Muito obrigado por essa recepção. Cumprimentar os demais colegas, conselheiros do CREA presentes, inspetores, entidades, funcionários do CREA. É muito importante para nós... Nós temos visitado várias cidades, sempre que nós visitamos, conversamos com o prefeito, com a Câmara, o nosso respeito que nós temos com esses poderes executivo, legislativo. Né? Então, nós conversamos com o nosso prefeito Odelmo, e ele aceitou é, de fazermos uma parceria de troca de informações para a gente ajudar a cidade a desenvolver. E queríamos, vereador Paulo Baiano, também é, com a Câmara, que a Câmara fosse nossa parceira, viu, Michel? Da gente também trabalhar em conjunto com a Prefeitura, com a Câmara, nós temos o maior respeito com as câmaras de vereadores, que é a casa do povo. Né? Então, aqui o povo está por representado. Então, assim, para nós é uma honra a gente estar dialogando com, com os senhores, né? porque aqui representa a vontade popular, então, assim, queria ter esse apoio dos senhores para que a gente desenvolvesse essa parceria. É uma parceria sem custo, não tem ônus financeiro. A questão é de trabalho, é de desenvolver a cidade. Então, nós estamos muito honrados. Né? Vou ser breve, eu sei que os senhores estão em trabalho de pavotação. Muito importante, os senhores exercem um papel fundamental para a cidade, eu, eu, particularmente, tenho muito respeito em cada cidade que nós vamos, de visitar o prefeito e também visitar a Câmara, que são os poderes instituídos. Muito obrigado a todos. Né? Fico muito grato e muito honrado em estar nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado às palavras do nosso presidente, Lúcio Borges, nosso presidente do CREA. Espero que vocês fiquem à vontade. Vocês viram que a nossa correria aqui hoje tá, que hoje está grande. E... Conta com a gente. Essa parceria nós iremos subscrever juntos. Eu quero que o Michel, que vem aqui, no, no tempo que for possível, para nós sentarmos na presidência com a reunião com as comissões permanentes dessa casa. Nós temos uma comissão de política urbana. Né? Então dá para nós discutirmos vários projetos. E também, pode ter certeza as ideias, as propostas de vocês sempre serão bem-vindas a essa casa. Porque nós temos que ouvir a sabedoria, e vocês têm a sabedoria. E nós vamos transformá las numa peça técnica legislativa para que a gente possa fazer o melhor para a cidade de Belém. Eu tenho certeza que essa parceria CREA-Câmara Municipal ela deveria ter feito há muito mais tempo. Espero que daqui para frente caminharemos juntos. Muito obrigado. Fique à vontade. Nós temos votar projeto. Yeah.